Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Roosevelt. Para quem não me conhece, mas muitos de vocês já me viram aqui. Sei que quem geralmente aparece aqui nos vídeos é a Marta, mas hoje sou eu. E vamos continuar com a nossa série de vídeos sobre expressões do meio de comunicação. Expressões em inglês que já são comuns no meio. Porém, não é todo mundo que conhece e sabe o que quer dizer tais expressões. E a expressão de hoje é Call to Action. Call to Action ou CTA, CTA. O que acontece? Essa expressão é bem literal, a tradução. Então, seria uma chamada para ação. Call to Action. Então, uma chamada de Call to Action, um botão de Call to Action, ele tem essa função, ele tem essa ideia de, que, é, de fazer com que a sua audiência vá para o próximo passo. Aliás, o call to action não é exatamente o botão, e sim a ação que você quer produzir para que sua audiência clique naquele botão. Então, é um complemento de ações. Então, você primeiro faz o chamariz, cria a oferta, mostra os benefícios que você tem é, naquele seu produto, naquela sua oferta, naquela sua promoção. E então, no final, você pede para que o seu possível cliente, para a sua audiência, clique e complete a, aquela ação que você deseja. Então, finalmente ela vai clicar naquele botão e comprar o teu curso, comprar o, o teu produto, é, baixar o teu e-book, enfim, o call to action é isso, é você lançar a isca, informar por que, que você está lançando a isca, porque que aquilo é importante para o seu cliente, fazer com que ele entenda que aquilo vai gerar um valor para ele, e aí sim, finalmente, ele pumba, clica e compra e baixa e tem acesso à informação que você tem para dar para ele. E vale dizer que essa ação ela pode ou não é, ser completada no mesmo ambiente. Então vamos supor que você esteja num, no Instagram, está divulgando alguma coisa no Instagram, você patrocinou algo no Instagram, está fazendo uma ação por ali, e no final você pede pra, para que as pessoas saibam mais, cliquem ali no saiba mais, né? e então ela vai acabar sendo direcionada para um outro ambiente, para um outro site. Então todo esse apelo para que as pessoas cliquem naquele botãozinho, naquele link, é justamente para que elas saiam daquela indefinição, porque muita gente chega naquele passo de compra, naquele passo de fechamento, e hesita, e não vai adiante. Então o Call to Action é o famoso empurrãozinho, assim ela toma a decisão certa, não perde aquela promoção, não perde aquele prazo e não fica depois se lamentando. Oh meu Deus, por que eu não comprei aquilo? Por que eu não completei aquele cadastro? Era de graça, aquele valor era bom e eu agora vou pagar mais caro. Então pense, quando tem um call to action, ele se foi bem feito, se foi desenhado, bem desenhado, ele foi feito também para te ajudar. Então, estou falando agora com você que é audiência, porque você pode achar que eu estou colocando aqui um truque para que você clique em qualquer coisa. Não, geralmente um bom é, profissional ele vai criar o call to action para te ajudar a tomar a decisão e não para te empurrar qualquer coisa. Tá? Aqui não tem publicitário é, malandro, não. Aqui a gente fala, a gente mostra, a gente entrega. E só para dar dois exemplos aí, o pessoal que é mais velho, um pouquinho, que não é tão jovem como eu, né? Eles vão conhecer alguns é, call to actions analógicos, diria se Então, se a gente pegar aquela fase pré-cambriana da publicidade brasileira, vocês devem lembrar de alguns call to actions famosos, como por exemplo, do astrólogo e hoje estrela da Netflix, já falecido, né? Mas existe um documentário sobre ele, o nosso querido. Walter Mercado, do famoso e indefec indefectível Ligetja. Ligetja. Um outro call to action clássico que volta e meia tá aí nos aterrorizando, né, voltando das catacumbas, é o daquela câmera fotográfica fantástica, que acho que fotografava até é, em Júpiter, mesmo você estando em Marte. Era um negócio muito louco. A câmera era a melhor câmera que existia no planeta, no Sistema Solar. É, estou falando da TechPix, e o rapaz falava como, quando ele queria fazer o seu call to action, ele dizia o seguinte, você tinha que parar tudo o que estava fazendo, e você tinha que ligar agora. Você tem que ligar agora! Então, isso é outro call to action famoso, lá dos tempos clássicos da nossa publicidade. Bem, agora você já sabe tudo sobre o call to action, você sabe o que é, para que serve, como melhor usá-lo, que tal você dividir o conhecimento com alguém, talvez você tenha alguém, algum empreendedor, algum, alguma pessoa que é, seja MEI e não sabe ainda como vender exatamente suas coisas aqui na internet, aqui no Instagram, no Facebook. Então marca essa pessoa nos comentários, chama ela para cá, participa da conversa, manda mensagem para a gente, tá bom? Fica de olho que logo, logo, em breve vai ter outro vídeo da série Como Era Gostoso o Meu Inglês. Abraço!